Olá tudo bem? Hoje nós falaremos sobre o que é oralizar. É um tema muito legal. Mas agora eu convido todos vocês a se inscreverem aqui no canal da Uníntese e a curtirem esse vídeo. Vamos lá! O que é oralizar? É um tema realmente muito interessante, que a maioria das pessoas tem curiosidade e dúvida sobre isso. Eu sou a professora Kelly e eu sou surda, correto? Mas eu oralizo também. Como assim oraliza? Eu treinei na fono ou então a minha família me obrigou a oralizar? Como foi que aconteceu? Na verdade, eu nunca fui a fono e também a minha família nunca me obrigou a oralizar. Ué, mas então como você conseguiu oralizar? Na verdade, foi um processo natural. Desde o momento em que eu nasci e fui crescendo como surda, eu aprendi a oralizar também. Depende de pessoa para pessoa. Não é todo surdo que oraliza, vai depender de cada pessoa. Por exemplo, desde o momento em que eu nasci, eu aprendi a oralizar. E eu escuto pouco, foi algo natural para mim, não precisei que a minha família me obrigasse ou ir a fono. Mas eu vou explicar para vocês. Como eu disse, depende de pessoa para pessoa. Se uma criança nasceu ouvinte, e a partir dos 6 ou 7 anos, de repente, acontece algo e ela vira surda, ela já terá adquirido a língua portuguesa, por exemplo, e saberá oralizar. Não vai precisar ir a fono ou a outro médico. Se aconteceu com 6 ou 7 anos, ela já terá adquirido a oralização. Pode utilizar ou não o um aparelho auditivo. Se uma outra pessoa nasceu já surda, mas ela tem vontade de ir à fono, treinar a oralização, é o direito dela como surdo. Se ela quiser, ok, é direito dela aprender. Ela pode treinar com a fono e conseguir oralizar. Normalmente, é importante que a gente respeite o direito dessa pessoa. Mas algumas outras pessoas surdas não querem oralizar, elas escolhem estritamente a língua de sinais. E é o direito delas, se elas não quiserem ir a fono, oralizar, é o direito delas utilizar a língua natural delas, que é a Libras. Por isso, é importante que todos vocês entendam que vai depender de pessoa para pessoa. Por exemplo, comigo foi algo natural. Eu mesmo sendo surda, ouvindo um pouquinho, eu cresci oralizando e não precisei ir treinar com a fono. Algumas outras pessoas, por exemplo, nascem ouvintes e, a partir dos 18 ou depois, viram pessoas surdas, mas elas já adquiriram a língua oral e conseguirão oralizar normalmente. Vai depender de pessoa para pessoa. Vocês gostaram desse vídeo? Então vocês podem colocar as suas opiniões aqui, que semanalmente nós iremos postar novos vídeos. Até mais!